eles acabaram de postar um novo vídeo no canal, tá? Vamos ver que é sobre o The King's Program da TFT vamos ver The Found Trade apresenta benefícios exclusivos rápido pagamento Auto Profit Split Vai pagar bem, hein? Ó, ó, ó, ó, ó E agora eu vou explicar tudo pra vocês Fala, família TW, iniciando hoje mais um vídeo pro canal E hoje eu vim falar sobre a Default Trader Eu avisei pra vocês no dia 7 que ia ter uma grande atualização Uma grande novidade E não é aquela do passado que ia ter um, um, um sistema de uma etapa, não, tá? Essa daí tá por vir ainda Mas uma grande novidade mesmo vocês lembram que um, no passado eu falei sobre a Found VIP? Que era um sistema exclusivo da Found, que permitia com que traders que já são financiados consigam receber benefícios. Benefícios de pagamento mais rápido, é, semiautomático, automático processamento mais rápido dos pagamentos, suporte mais pessoal, gerente de contas e várias outras coisas. Na nossa comunidade hoje já tem membros VIPs da Found. Agora eu te pergunto, a Default Trader é algo semelhante? Nós vamos falar sobre isso e é o King's Program, né? Que é o programa dos reis, basicamente isso. Você vai ter o seu próprio reino, né? É, observando o storytelling deles. Como é que funciona, tá? Primeiro, o que você precisa saber é, é o seguinte. Para você se qualificar referente a isso, vai ser apenas a partir de fevereiro tá pessoal e vai ser a própria The Found Trader que vai entrar em contato com esses traders consistentes tá e permitir o acesso deles ao Kings Program tá é, quais são os benefícios tá bem qual é o benefício de você ser um rei assim na The Found Trader primeiramente saque através de Dell ou cripto a qualquer momento você pode pedir saque tá Pum, bateu e o processamento é rápido, tá? 8 horas de relógio e melhor que tu, melhor que isso aqui não, não tem, tá? 90% de repartição de lucro, ou seja, 90% é seu, seu, é seu e 10% da default de trader. Isso é muito top, cara. E ela tá mostrando que ela valoriza os traders que realmente são consistentes na mesa. Pessoal, é, beleza, pra ter esses benefícios é o que me faz ser legítimo para ter acesso a esse programa tá vamos lá vamos raciocinar sobre isso são cinco coisas tá pessoal tá aqui em inglês mas eu vou resumir para vocês primeiro você tem que ter feito pelo menos cinco retiradas de pagamento tá para sua conta ser elegível segundo tem que ter operado no mínimo 300 lotes para conta de 100k tá então para cada 100k tem que ter no mínimo 300 lotes operados tá que não é fácil na minha opinião é... A sua conta tem que estar, tá no momento onde você vai receber o convite, positiva. Ela não pode estar tá em época de drawdown, tá? Terceiro ponto. Quarto ponto. Você não pode ter descumprido três ou mais regras, tá? E detalhe, tá, pessoal? Não é regra de drawdown, não, tá? É regras bestas. Por exemplo, teve algumas pessoas que já foram suspensos ou banidos da Default Trader por desrespeitar um suporte por ter operado às vezes notícia, no horário errado, numa coisa errada, alguma coisa que o cara fez errado errado. Desrespeitou alguma regra da conta mesmo, tá? É, enfim, e a Default Trader, ela analisa a conta, se realmente essa conta deve continuar suspensa, e em alguns casos até reativa. Então você não pode ter é, descumprido nenhuma das regras, tá? Outro ponto, é, ela vai analisar a sua conta mas ela vai observar o risco da sua conta. Se você é um cara que tem um drawdown muito alto, então assim, não faz sentido ela te dar um processamento de pagamento muito rápido, uma grande porcentagem dos lucros, se você está em uma conta real deles, porém, ao momento difícil da sua conta, você pega 8, 9% de drawdown. Ah, mas eu recupero. Mas você está consistente, mas você está em um nível de risco muito alto para a mesa porque você pode receber esse mês e no outro quebrar. Então, imagina que você fez 10% esse mês. Pô, legal, você vai pegar 9 mil dólares, mil dólares vai ficar para a Default Trader, mas imagina que no próximo você quebra a conta. Entendeu a relação de risco para eles, como ficar muito mais arriscado do que lucrativo? Porque eles têm uma na parte. Então, querendo ou não, isso faz com que eles sejam rigorosos. Mas, na minha opinião, mesa proprietária FTMO, MyForexFound, Default Trader... Pela alavancagem que ela dá pra gente Pela possibilidade, mano De mudar de vida mesmo Eu acho que é um pouco Sim, difícil as fases Mas não são tão rigorosas assim Quanto é, mesas brasileiras Quanto mesas de outros países também Tá? Mano, essas mesas São as melhores, vocês podem caçar Qualquer uma por aí, tem um monte de mesa nova Que vai surgindo Mas cara, essas são as melhores Se profissionalize nessa Que você vai passar em todas se você passa nessa, você passa em todas o mais incrível é que aparece mesa nova por aí é, com o mesmo plano da Default Trader o mesmo plano da FTMO, igualzinho e vocês ainda preferem a outra, pessoal não, não faz isso e assim é, muitas pessoas estão perguntando se eu sou patrocinado pela Default Trader não, eu não sou patrocinado por essa mesa mas, quem sabe onde um é aí imagina, Jonathan embaixador da Default Trader no Brasil Mano, a gente pode chegar lá, mas para chegar lá eu tenho que mostrar trabalho. Então, primeiramente eu peço que você se inscreva no meu canal. Se você não é inscrito, cara, se inscreva aí, mas ative as notificações, porque quando eu posto, mano, você tem que já clicar e assistir completo, entendeu? Dá uma curtida, se você quiser, né? Se você gostou do vídeo, acha importante a informação, vai me ajudar e comenta o que é que você acha. Você, é... você se qualifica para ser um trader? trader rei da default trader <risos> se você se qualifica, comenta aí né, e futuramente eu posso até fazer uma entrevista com você, outra coisa estamos com a novidade, vou deixar pro finalzinho, nós vamos ter um podcast da TW Club, onde eu vou entrevistar traders que já sacaram e são consistentes nas mesas vou fazer perguntas boas é, igual as outras entrevistas que tem aí fora, e com certeza, mano, com certeza absoluta vocês vão gostar Tá. Tamo junto Entre na nossa comunidade Valeu